Pode começar, Bunny. Vamos lá. Tá Bunny, né? você pode começar. Você tá lento, garoto. <risos> Bem-vindos a mais um Twin Side Show. A gente tá aqui com o John, eliminado da tribo Angra. Bem-vindo, John. E aí? Muito... Muito hétero, como todo mundo pode ver. A gente tá no nosso <risos> show. Não tão hétero. Enfim... É... <risos> Como você se sentiu jogando esse jogo? Porque eu sempre vejo você lá na Survivor Downloads comentando, eu sei que você é muito fã de Survivor, né? Sim. Uhum. Como que você aproveitou essa experiência? Como que você viu sua eliminação? Então, na verdade, eu esperava continuar um pouco mais no jogo. É... Eu sou fã de Survivor há pouco mais de um ano, na verdade, que eu comecei. Assisti poucas temporadas, umas 7 ou 8 só. E pra mim foi um jogo muito legal, muito interessante de jogar. É... Não pude... Aproveitar muito o social, até por pouco de falta de tempo, que é o que foi até o que criticaram na, na votação. Mas valeu a experiência. Uhum. Você já tinha jogado algum jogo do tipo ou não? Não. Eu jogando não. Já joguei aquele SBB, no, no Survive Download, que é tipo ah, um sorteio de pessoas e tal. Ah, basicamente... Sim, que acho que eu acho Muito até bom, até na você, né? É, foi o que eu ganhei, na verdade, né? Uhum. Uhum. É, e como é que é Ah, desculpa. Oi? Falei de Não, eu, não ouvi. eu ia perguntar pra ele como que é já você já entrar em um jogo de grande franquia, tipo VD, que é uma loucura, né? Ó, oh, foi nervoso, ainda mais porque eu não sabia se eu ia ser aceito porque eu fui dos últimos a, a enviar o material, então, e quando eu vi que elas já estavam todas muito rigorosas para aceitar, já tinha gente sendo barrada, então eu falei, putz, rotei nessa, porque eu poderia ter feito os vídeos um pouco melhor, mas até que fui até bem aceito lá na, na primeira fase, até obrigado, tenho que agradecer às Amazonas pela oportunidade, pela Carol, inclusive, que me deu a oportunidade de participar do jogo, e foi muito gratificante para mim. Uhum. E com a sua eliminação, foi um blindside? Você ficou bravo? Essas coisas? Não, não, até que não. Eu tava muito, assim, previsto, sabe? Ninguém, não, ninguém chegou para mim e realmente falou: olha, você realmente vai rodar. Pra deixar de ser um blindside. Mas eu já tava esperando, até porque. No começo, logo no, no, primeiro, no primeiro CT, a gente já tinha fechado uma, uma aliança de quatro que na verdade não rolou. Não rolou. Nas vésperas de eu escrever o voto, o Raboni chegou para mim e falou João, vou ter que te contar aqui que o jogo mudou, eu não ouvi o nome, do, o nome da Marcela e a gente vai ter que colocar o nome dela E nisso eu fiquei putz, totalmente perdido, porque eu estava realmente pensando em não votar na Marcela a Marcela estava na minha aliança original e aos 45 do segundo tempo tive que mudar tudo Então eu falei, não adianta eu votar em quem a gente ia votar e eu fiquei perdido. Então, eu vou votar realmente na Marcela, vou fazer um voto unânime e vou aproveitar o próximo tempo que eu tenho para tentar mudar o jogo e conseguir uma nova aliança. E foi o que não, não, não aconteceu. Não tive essa, essa oportunidade. Com isso já sabia que eu seria um voto certo. Mas você acredita que essa votação da Marcela aconteceu mesmo em cima da hora, ou era alguma coisa que deixaram para falar para você no final? Deixaram para falar no final, com certeza. Assim, é, foi na, na própria noite da eliminação, posso dizer isso. Mas, porque a gente juntou uma aliança, foi na tarde da eliminação. Então, até aí estava tudo bem, mas depois o pessoal já ficou sumido. E aí, quando foi na parte da noite, ninguém quis dizer o dizer um nome, que votar, então eu já percebi que estava tava rolando uma, uma tensão nisso daí, sabe? Ninguém estava querendo ser a pessoa da, da aliança, falar assim, olha, eu quero votar no fulano, vamos eliminar. Então, eu até mesmo propus, gente. Então, já que ninguém quer votar, vamos votar na Stephanie. E aí a Marcela própria disse, não, a, Marce... a Stephanie a gente boa, por enquanto, não conheço muito bem ela, vamos eliminar o Glauco. Eu não queria muito eliminar o Glauco, porque ele era uma das pessoas que eu conversava um pouco no grupo e tal. E o Raboni também era outro que queria eliminar ele, por ele ser muito estratégico, muito, segundo o Raboni, um pouco personhento e tal. E aí, então... <risos> Aí então disse, ok, então beleza, vamos no Glauco. E de última hora o jogo virou. E eu falei, fudeu, vou ser o próximo a rodar. Não, é uma pena. Mas com certeza Não. já tava rolando antes. Nossa. No seu texto aqui, despedida, você aponta que existe um líder na Angra que tem mais poder do que a própria Amazônia. A gente queria saber é, quem é tanto... que tá o líder né? e quem você acha que está <risos> em várias posições da tribo, assim, possíveis próximos eliminados. Olha, eu inclusive torço pelo Rabone, que é o, tá óbvio que ele é o líder do grupo hoje foi a, É o grande challenge beat do grupo Tá aí arrasando nos desafios Tá levando a tribo praticamente, posso dizer assim, nas costas E é um jogo dele muito bom Realmente não foi, não foi uma mensagem rancorosa dizendo que querendo queimar ele Não, realmente é um jogo muito bom, o jogo dele Eu aprecio realmente isso tanto que ele conseguiu, posso dizer isso, que ele conseguiu convencer a Amazônia a sair do seu poder. Uhum. Ele e a Bia conversando com, relação, com ela em relação a isso. Então, só a partir disso você já consegue ver a influência que ele tem na tribo Angra. E essa influência é o que está causando esses votos todos, em, todos contra, unânimes contra uma pessoa só. E quem você acha que está numa posição ruim da tribo agora? Eu diria todos. <risos> todos. Tirando, tirando o Ramon, eu diria todos. Qualquer um vai ser Entendeu? o próximo alvo do, da unanimidade. Então. Um Com certeza. Ver. Da mesma forma que eu fui, da mesma forma que o Marcos foi, porque jogar, foi. Numa, jogar numa tribo unânime é uma ilusão, porque na verdade não é unânime. Sempre tem alguém no bottle. Então... Para essas pessoas que estão no bora, elas têm que pensar que estão E eu estou torcendo para isso Alguém pensar e falar assim, putz, eu estou no bora, eu quero virar o jogo E aí sim, a Angra vai começar E é uma dica que eu dou para a galera que da mesma forma que eu tentei não consegui O Marcos, eu não tive muito contato com ele Não sei se ele chegou a perceber isso Mas para o restante da tribo, eu acho que seria uma dica para eles Realmente pensar quem está realmente na aliança Porque senão vai sair um por um, unanimamente Tá, tá falado né a dica é. tá dada pessoal olha aí tá dada você falou da Carol ter liberado a imunidade dela você ach, você sabia que ela ia fazer isso você acha que ia causar alguma coisa diferente achou que ela ia ser eliminada alguma coisa eu não sabia que ela não não para mim não haveria a menor chance dela ser eliminada para mim foi realmente um jogo para ela sair para fazer parte de números não entendi o porquê, não cheguei a um nível de saber o porquê de dela sair naquela época ali. Não foi justamente por votação, tanto que foi unânime, mas eu soube que já estavam conversando com ela, tentando convencê-la a fazer parte de uma tribo majoritária no... em Angra. tribo uhum. Exatamente. E, e foi exatamente isso que aconteceu, e pelo menos a polícia. Isso Sobre a Twitch da temporada, que é isso de dizimar uma tribo, você acha que isso deixa a desejar de você ter contato com as outras tribos? Você acha que ah, as tribos estão muito fechadas entre si ou não? Ou tem contato? Tem eu, diria, eu diria que não, tem, tem contato, tem alianças sim. E apesar da plateia não ver, isso está acontecendo e quando a merge vi, X aí vindo. Nossa. Pode, pode anotar. <risos> pode anotar. Estou ansioso. Vamos agora para as perguntas da plateia, tá? Temos uma pergunta aqui bem polêmica do Danilo, uhum. nosso assessor. Ele falou assim, por causa do seu perfil muito chiquito com a já, ou até mesmo é. com a gente, outras dias, você consegue mostrar um lado diferente, chamado, inclusive, e torcedor da Angra dentro da própria Angra. Ao final de contas, qual o jogo verdadeiro que a gente viu assim? Você pretendia jogar de maneira agressiva ou não? Eu queria jogar de uma forma, de uma maneira agressiva, mas ao mesmo tempo não queria. Então, eu não sei, não entendi bem. Eu vi, até ouvi o um podcast, pessoal falando realmente sobre, sobre esse perfil. E eu discordo um pouco, não sou aquela pessoa, sou mais a pessoa que eu estava realmente no jogo. E eu, realmente eu torço bastante por Angra, apesar dos pesares, apesar da, da unanimidade. Eu queria uma coisa mais competitiva, claro, porque é até melhor para a plateia também, mas eu torço muito pela tribo também. Uhum. E tem outra pergunta da Dani Monteiro. Ela perguntou, é, John, não olhando as vitórias da Jaci em provas, se você não fosse da Angra, de qual tribo você queria ser? Eu ia querer ser da Yara. Eu acho a Yara, apesar das derrotas dela depois, na hora que, quando as três Amazonas deram um sim pra mim, a minha torcida era para que a Gabi me aceitasse. Hum, interessante. Legal. Algum motivo <risos> especial ou não? Não. Nada especial. <risos> Nossa. Nossa. E vamos pra brincadeira, Brian. Apostas. Sim. Opa, vai, apostas. Começa aí. Ah, vamos eliminar o Rabone Essa aposta né, de melhor jogador Sim. Porque já está <risos> é, o Rabone. Então vamos aí. lá Quem você acha que é o melhor jogador assim No jogo hoje, fora ele Pode vencer uhum. isso, Eu pode vencer. não tô querendo colocar um alvo Mas eu estou torcendo muito também para o Ramon O jogo do Ramon está muito legal Muito interessante Todos que estão saindo da Yara Estão saindo falando dele <risos> Então é, o social aí, dele está né? realmente bom Sim, vai lá, vai. E, e quem você acha que vai ser o próximo eliminado da Angra? O próximo eliminado da Angra eu chuto o Glauco. Glauco. O Glauco. Por, pelo que eu já ouvi de cada um antes de sair, claro, porque depois que eu sair, eu não tive muito contato com o pessoal da Angra, mas o pessoal lá não é muito fã dele, então eu acho que ele vai rodar. Uhum. E você acha que Oops. a Yara vai ser mesmo dizimada Ou tem chance da Angra ser dizimada? Eu, eu acho que a Yara Vai realmente ser dizimada, eu espero que não Eu acho que no final Vai acabar ficando tipo um 3x2 Entre Angra e Yara Uau Nossa é. <risos> Eu acho que vou ficar intercalando até o final uhum. E amigos no jogo você fez? Última pergunta Fiz, fiz, eu tenho bastante amizade com o Ramon, ele chamou para conversar, a gente conversa bastante, falo bastante com ele. E sua torcida principal? É para quem? Ah. Ramon/Ramoni, barra Ramone, os dois melhores jogadores para mim. Hoje. É hum, legal. <risos> Você tem alguma mensagem para deixar para a plateia, para o pessoal da sua tribo, para os jogadores? É, quero agradecer ao pessoal da Carol, principalmente, por ter me aceito na, na tribo. Foi muito bom julgar, espero um, um outcast, talvez aí, quem sabe. E é isso, agora estou aqui como plateia, vou estar tá sempre julgando todo mundo, falando mesmo. E tamo junto. Isso aí. Muito top a, só, a situação. Vou falar só uma coisa rapidinho pra você. Quando Oi. a gente estava tá lendo as perfis, eu e o Burn, se não me engano, Sá? o Bernie, ele botou pra ir bem longe no perfil dele, no bolão dele. É isso, Bernie? Eu queria. Sim. Eu queria. Uhum. Você sempre perfil de uma pessoa, ser, tipo, né? bem, bem, bem lá longe mesmo. É, quem sabe na próxima, Sim. né? É. Fica aí a dica pra moderação, né? Fica a dica. Ah, é. Valeu aí, disso, viu? Então. Obrigado pela Valeu. entrevista. Nada, tchau, tchau, tchau. Tchau. Foi muito top. Tchau. Isso aí. Tom, Valeu. Top. Valeu.